Tivemos uma atualização no CSGO e aí é que todo mundo já pensa, será que veio o Cersei 2, será que veio uma operação, será que vieram novas facas, novas skins, nada disso, na verdade a gente não teve novidade nenhuma, nada praticamente foi adicionado no CSGO, mas a gente teve uma atualização, porque ela apareceu aqui, é a atualização ao seu serviço, basicamente eles estão aí revelando a medalha de serviço do ano de 2022, assim que você alcança o nível 40 você consegue daí essa medalha, que pode inclusive ir mudando de cor se você for evoluindo ela, e aí tem essas cores aí que estão aparecendo na dela. E a atualização também inclui dois novos mapas da comunidade pro modo braço direito. É, né? Tipo assim, nada muito grande, né? Esses dois mapas aqui, Boyard e Cálice. Além disso, a gente vem aqui nas linhas de atualização e tals, né? A gente tem também que as cápsulas de adesivos estão com 75% de desconto. Então eu não tô aqui pra jogar Boyard e Cálice no braço direito. Eu tô aqui pra abrir 300 cápsulas dos adesivos do Rio 2022, o um Major Insano, mano. E nós temos o vencedor!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 Mas antes de a gente abrir essas cápsulas, vamos estudar o mercado dos adesivos do Rio 2022. Quais são os adesivos mais caros. E a gente começa tendo o adesivo do Zayu como o mais caro de todos. O adesivo que ultrapassou 600 reais. O segundo adesivo mais caro é o do Simple Dourado do Rio 2022 e ele tá vendendo na casa de 400 reais. Depois a gente tem o adesivo dourado do Fallen, que tá sendo comercializado em torno de 300 reais. E o do Jamie Dourado, que tá valendo mais ou menos duzentão. Bom, apenas esses quatro adesivos estão valendo mais do que 200 reais. Óbvio que eu quero pegar um deles. Agora olha para adesivos de time, não assinaturas, o mais caro de todos está sendo Outsiders dourado, galera, tá valendo 100 reais mais ou menos esse adesivo, então assim, vamos abrir 100 de cada cápsula, mas eu já vou dar a dica para vocês de qual cápsula que tá valendo mais a pena, eu acho que eu vou atrás de autógrafos, que a gente consegue Simples, Zayu, Jamie, no caso aqui, nas cápsulas das lendas, se eu for tentar o autógrafo das lendas, aqui eu consigo o autógrafo do Simples, se eu vier e comprar as cápsulas com autógrafos dos desafiantes, aqui eu consigo o autógrafo do Ayu, e por Fim nas cápsulas dos desafiantes regionais Aqui eu vou conseguir autógrafo do Fallen E aqui eu também vou conseguir autógrafo do Jamie Então essa cápsula aqui tá bem legal Pra gente conseguir assinatura que vale Bastante grande, então eu vou começar por essa Cápsula aqui, eu quero assinatura galera Eu não tô muito afim de pegar adesivos de times e tal, então vamos lá galera 100 cápsulas dos desafiantes Regionais, aqui a gente tem a Imperial, aqui a gente tem o Outsiders, vamos abrir essas 100 cápsulas Os melhores adesivos possíveis aqui são Jamie Dourado, MVP do Major Vencedor do Major Ou então a assinatura do Falenzão Que é entre os players da Imperial O que tá valendo mais Aí antes da gente abrir a nossa primeira cápsula Já vou soltar o desafio 2 mil likes aí embaixo E eu volto para abrir o dobro de cápsulas, meus amigos Vamos que vamos Primeira cápsula tá na tela E começamos com o adesivo é óbvio A real é que eu não vou abrir muito rápido Eu vou abrir devagarzinho Então porque são poucas cápsulas E eu quero ter o gostinho de ver um adesivo dourado caindo cacerato. Fala dele. Pô, queria cacerato dourado. Passou o primeiro dourado ali agora há pouco, mano. Do mal, legal. Eu acho que abrindo 100 capos dá pra gente tirar, talvez, uns dois dourados, mano. Ai, quase que veio o safe dourado. Deve estar tá valendo pelo menos 100 reais. E aqui a gente tem um monte de adesivo dos brasileiros, né? Isso que é legal. Ah, lá, mais um holográfico. Tô pensando onde que eu vou guardar, né? Esses 300 adesivos que eu vou abrindo e tal. Sorte que eu comprei exatamente o local certo pra armazenar. A unidade de armazenamento do. Vamos que vamos, galera. Vou dar uma acelerada e uma focada aqui agora. Agora vamos terminar esses adesivos e vamos lucrar. Glitter, eu acho que não tá valendo muito a pena, mano. Eu acho que o jeito de lucrar mesmo é com dourados. Mano, não caiu nada bom até agora Ó, oh, agora caiu Cacerato, glitter Vai, velho Eu queria, na moral Acho que o Cacerato dourado Ou o Fallen dourado Um dos dois, mano Bom, estão acabando os adesivos Vou fazer o seguinte Eu vou abrir 10 bem rapidão, vai Valendo agora Simbora Vamos lá Abrir rápido Ah, veio glitter Mais uma Nada Terceira caixinha rápida Mano, é difícil de vir glitter, né, cara? Caçamba Safe glitter Se não vier gold, eu vou a abrir normal É, pode Deus. Galera, acho que eu já abri mais de metade desses 100 adesivos aqui dos desafiantes regionais E não veio um dourado até agora, meu amigo Eu vou abrir o resto de uma maneira bem rápida, assim, ó Pra gente descobrir rápido se tem ou não tem algum dourado nessas cápsulas que eu comprei, mano Opa! holográfico. Vamos lá, mano, vou fazer aqui a missão de abrir muito rápido e vamos ver se cai um dourado Ah, eu olhei, rosinha Achei que era dourado, mas veio o safe holográfico Não tá valendo a pena ganhar holográfico nesse major aqui, mano Tá valendo a pena dourado Bora, bora, dourado de jogador do Brasil ou do Jamie, vamos? Tá acabando, galera São as últimas cápsulas dessas primeiras 100 que a gente tá abrindo Veio um Jamie Paper, mano Será que veio um Jamie Gold? Fez a última cápsula Última cápsula Vamos deixar ela se abrir sozinha, devagarzinha Ah, passou o Free Gold, mano Bom, galera, e com isso eu encerro as primeiras 100 cápsulas Vamos para as próximas 100 Bom, vamos nos Challengers Onde a gente pode pegar, galera O primeiro adesivo mais caro do Rio 2022, cara Eu vou encontrar ele aqui Eu tô cego, velho Zayu holográfico, mano Vamos que vamos Comprando 100 cápsulas aqui Vamos lá, galera Não pegamos adesivo dourado da do MVP do Major Não pegamos adesivo dourado do Fallen Vamos ver se a gente pega, então, do Zayu possível top 1 do ano Ou o top 2 Vamos ver aí o que, que a HLTV vai decidir aí no final desse ano de 2022 E vamos no rapidinho aqui, mano Que eu quero descobrir se vai ter um Zayu Gold Escondido nessas 100 cápsulas aqui ou não, velho Na moral, mano Bom, se vale a pena, galera Abrir as cápsulas nesse momento ou não É uma coisa que eu vou falar pra vocês, cara Eu não sei se dessa vez vai ser lucrativo esses adesivos o causa do background deles. A galera gosta de background invisível dessa vez tem esse quadrado girado, né? Esse losango aí, sei lá. Então não sei se esses adesivos aqui são bons investimentos não, viu? E obviamente que abrir cápsula e tentar ganhar stickers nunca que é um investimento. É uma aposta, tá ligado, galera? Então, tipo assim, hoje eu posso ganhar um sticker de 500 reais ou eu posso perder 300 conto aqui abrindo essas 300 cápsulas. Opa! Eu achei que era dourado, velho. Parecia dourado, cara. Bom, os holográficos pelo menos vão compensando aí e tals, né? Vou vender nos holográficos se eu quiser para recuperar um pouco da grana, mas eu quero o dourado. Vem, zaiu dourado, vem. Opa, mais um holográfico Pô, mano, quando a tela vem assim meio colorida Já dá um negócio achando que é dourado e, Galera, estamos nas cápsulas finais Vieram alguns holográficos, mas nada de dourado pra gente De novo, cara E olha, passou um dourado ali, mano Essas últimas cápsulas eu vou abrir mais devagarzinho Bora lá, vamos ver se vem Zayu dourado, cara É o único sticker aqui que a gente tá interessado Bora, Zayu Passou um dourado ali, mano Ah, não Tudo bem também, porque aquele ali era o Winters Não era o Zayu, não ia valer tanto Mas tá muito difícil de pegar dourado, velho Na moral, abri 200 cápsulas. Não vir um dourado Penúltima caixa dessa 100 aqui Ah, vamos abrir a última e vamos comprar mais 100, velho Na moral, se não vier dourado nessas últimas 100 Eu vou tiltar Agora vamos em busca do melhor do mundo É ele, Simple, mano Adesivo que dá pra gente vender por 500 pontos quase, velho Esse daqui é o adesivo pra gente ganhar, velho Adesivo do Simple sempre vale muito Começamos com o holográfico já, velho E é do SDY da Navi Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Começar com o holográfico da Navi, meu amigo Agora é o gozo do Simple, já já, vai Agora sim valendo, abrindo rapidamente. Rapidamente, mais 100 cápsulas pra gente terminar aqui, galera. E testar se vale a pena ou não vale comprar cápsulas com a promoção de 75% off aí do Rio 2022. Opa, o logo não foi gold, calma. Essa caixa tá com chances maiores pra mim, pelo menos, hein, velho. Vamos que vamos. Eu abri um monte de caixa, modo rápido ali Não veio nada, vou abrir umas no modo lento Vai cai alguma coisa, a gente fica feliz Simbora, vem, tá na hora já, mano Simple dourado, simple dourado, vai, vai, vai, vai, Se eu pegar o simple dourado, eu vou vender Vai dar 400 e pouco E dá pra comprar mais cápsulas. E com certeza eu vou estar no lucro Então é isso que eu quero, simple dourado Mano, tá acontecendo o que aqui? Tá muito raro esses adesivos dourados do Rio, velho Não é possível É um scam, mano É um scam, mano 10 azul Mas o dourado tá muito raro, mano Não é possível Eles esqueceram de colocar os dourados no meio da cápsula Não é possível Tá mais raro que figurinha Legend, tipo... Ah, passou ali o Teses dourado, velho. Caraca, mano. Mas também não era o Simple. Galera, torce comigo. Últimos momentos. Já deixa o like se você não tiver deixado. Pra dar uma força aí, ver se a gente abre mais cápsulas. Tenta pegar mais dourado, porque eu não peguei nenhum, na verdade, né? Então. E não, mano, velho. Eu vou abrir esses aqui no modo mais rápido mesmo. Vamos descobrir se veio algum dourado ou se não veio nenhum dourado dentro dessas cápsulas que a gente comprou. Essas cápsulas vieram tudo problemático Tudo fraco essas cápsulas que a gente comprou, galera. Só glitter e holográfico. Última chance. Ah. Bom, até o próximo vídeo aí, então. Não valeu a pena pra gente. É isso, um abraço pra todo mundo. Tamo junto aí, é nóis. Apesar de ter dado um pouco de prejuízo, né? Fazer o quê? Pelo menos ver bastante holográfico, dá pra eu vender e recuperar uma parte aí do que eu gastei com as cápsulas.